Estamos falando de marketing de afiliados, se você já viu outro programa, o Brunão tá aqui ainda, a gente está batendo um super papo e vamos falar agora se você tem uma empresa e quer fazer parte de uma plataforma e utilizar esse canal para divulgação. Vamos nessa? Solta a vinheta, Valcolino! Olá, eu sou o Bruno Pérez, bem-vindo a mais um Guia de Marketing. Estamos falando de marketing de afiliados. Bruno Augusto, continua aqui. Se você não viu o outro vídeo, clica aqui, onde falamos sobre você ser um afiliado, como funcionam as plataformas. Bruno, um dos CEOs da Belize, já contou a sua história, já contou para a gente que está em transição. Vai lá no vídeo que você vai saber tudo sobre isso. Bem-vindo novamente, muito obrigado por continuar aqui conosco. Temos uma parceria aí de longas datas, trabalhamos em vários projetos e em empresas diferentes. E agora a gente vai falar um pouco do outro lado. No outro vídeo a gente falou sobre eu, pessoa física, ser um, um afiliado, como funcionava. O Brunão trouxe várias dicas. E agora eu como empresa, que foi como a gente se conheceu. Eu tenho uma empresa, para você que tem o seu negócio, tem a sua empresa, pequena, média ou grande. São é, características e formas diferentes, é. mas a lógica é a mesma. Como funciona? Vai, eu quero entrar nesse mercado, eu quero usar o marketing de afiliados como uma das plataformas de divulgação. Tá, por exemplo, tem uma empresa, vamos falar de um infoproduto para dar um exemplo. Uhum. né? É, ele pode contactar as empresas, uma Belize, uma WIN, uma Quanco, são tudo empresas que são redes de afiliação, uma WIT. É, uma secretária gente podia falar em uma monte né 20, é procurar redes de afiliação e tal é, só que o ponto é a maioria das redes de afiliação e abilities tinha isso ela ela acaba trabalhando com marcas conhecidas ou com produtos que já estão no mercado e empresas maiores, maiores né tipo né? grupo né? né porque é, quando a gente se conheceu quando for uma negociação por venda uhum. quando é uma negociação por cadastro ou seja eu vou gerar cadastros gerar lead lead lead é, eu falo cadastro, às vezes os clientes... Sim, a gente fala, mas tu me mandou bem, a gente fala as duas coisas aqui, isso aí. É, geração de lead, às vezes as empresas acabam, porque você diminui o risco. Né? Uhum. Aí, ok, então a minha empresa não é tão grande, eu não tenho marca, como que eu faço? O que, que eu aconselharia? Porque você está fazendo um e-book de nutrição, você tem um poder de nutrição. Procure blogs e páginas de nutrição e tente trazer ele como afiliado. Uhum. E uma segunda dica que eu daria é a seguinte, não tenha medo de... Indisponibilizar uma percentagem alta do faturamento. Isso principalmente legal. Principalmente se for infoproduto. Porque assim, a gente recebe uma série, um, muitos contatos e a pessoa vem com um infoproduto que ele tem quase 100% de imagem, porque ele já teve os custos do Ele produção, fez e, e, ele tal, é? e tal, E negocia 5%, 10%. Isso não brilha os olhos de ninguém, não brilha os olhos de uma empresa e não brilha os olhos de um, de um blog. Né? Uhum. Uh, então, eu acho isso. Se é um infoproduto, tenta, dar, tenta fazer com que ele rode. É mais uhum. importante do que apresentar. Você vender mais ou menos. E, e acaba... isso é interessante porque você tem que imaginar que o marketing de afiliados é um canal de divulgação. Sim. Então você aumenta a margem de lucro para o afiliado e para a plataforma que vai intermediar o seu produto com os afiliados. Você vai ser mais bem visto. E vai aumentar as suas chances. A ideia, como a gente falou nos primeiros vídeos sobre o marketing de afiliados, é que você aumente o poder de divulgação. Traga pessoas, por, talvez produtos menores ou leads, e aí você vai conseguindo manter esse cara ali no seu, no seu, no seu funil de comunicação para vender outros produtos. Bruno, eu tenho só para mais uma coisa que eu acho que é importante. Eu leio em muitos fóruns e tal, muita gente reclamando, dizendo assim, eu não consigo achar afiliados é, que sejam ponta firme. Uhum. Né? E o que eu sempre falo nesse caso é assim, gente, é, olhem para o, também para o produto de vocês. Se vocês vendessem um iPhone... Novo, zero a 300 reais, todos os afiliados queriam. Né? Se o produto for bom, o afiliado vai rodar. Se o problema, o produto é bom e ele não está rodando, talvez seja a, a, o acordo comercial a, alguma coisa. Porque o afiliado para ele tanto faz disparar um e-mail marketing de uma promoção do boticário, da natura. Ele vai ver o que vai dar mais dinheiro para ele. ele e ponto. É. Não, isso faz muito sentido. E eu vou usar isso que você falou e vou dar duas dicas aqui. Procura nos nossos vídeos, tudo nos cards aqui em cima, análise SWOT e benchmarking, que é o que o Bruno está falando. Às vezes a gente acha que o nosso infoproduto ou o nosso produto é o melhor do mercado, e a gente não fez uma análise disso. Então eu falei isso na análise SWOT para você entender os pontos positivos e negativos dos seus produtos, e no benchmarking para você ver os seus concorrentes o que eles estão fazendo. Isso pode ajudar você a entender por que seu produto não é aceito ali pelos afiliados. Para a gente finalizar, tem muitas plataformas, é, ficando populares no mercado, né? Hotmart, Eduz, Monetize que eu acho que elas podem ajudar tanto pequenos é, pequenas empresas, pequenos negócios que estão começando e tem pessoas grandes lá dentro também. O que, que você acha dessas plataformas? É, é, dá resultado para muita gente eu acho que é um formato legal, né? Sim. É, é assim, é, essas plataformas são muito boas porque você consegue comercializar rapidamente o produto uhum. e, e você consegue fazer com que... a gente está falando muito de info-produto, mas é, a pessoa ela tem que focar no infoproduto dela em vez de disponibilizar é, desenvolver plataformas de venda e tal então isso é muito muito bom né? já está pronto já está pronto já está funcionando Sim. e tal é. e tem um intermediário que que já pode também gerar uma confiança né é assim? entre é. É, ele está no Hotmart uhum. ele está não sei aonde uhum. e tal então sim, aconselho utilizar, é uma plataforma que é, os afiliados conhecem, é, até depois se você consegue um afiliado, tá dando certo, você consegue mostrar a plataforma para outros afiliados, é então é, é, um, é um ponto de confiança, né? uhum. a plataforma é uma, uma confiança. Então, sim, eu acho que quem está pensando em vender um infoproduto, esse é o, esse é o caminho. Mas, se eu sou pequeno, é melhor começar por lá do sim, que sim, procurar sim. grandes empresas. Sim, né? Sim, sim, sim. E aí, eu quero divulgar meu produto. Já me perguntaram isso em alguns chats. Ah, eu preciso criar formas de, de, de divulgação. E aí, eu chego numa Beleads, numa empresa como a sua, ou numa plataforma... É. O é, que, que eu preciso levar de material? Então, banners. É, o que nós pedimos sempre é e-mail marketing. E-mail marketing. Uma, então. uma, sim, e principalmente para a Beliz, o e-mail marketing na Beliz é muito importante. Nós somos muito bons em e-mail marketing. Então nós pedimos uma arte de email marketing. Um tá? texto, estou explicando um o seu produto, certinho. E aí a plataforma, como a Beliz, por exemplo, vai pegar e disparar isso para os afiliados. E o que eu peço muito, gente, isso é, é sempre, isso não é do pequeno, do médio é de todo mundo. Já chegou cada e-mail marketing é complicado. <risos> Sabemos né? bem, né? É. Tipo, é, tipo, imagem que não tinha texto e tal. Então, tem, tem, tem muitos blogs falando sobre como criar um e-mail marketing. Tem um marketing. videozinho aqui também, no guide né? marketing o explicando como fazer e-mail marketing. Eu não todos os dele, né? <risos> ah, tudo é. bem, tudo bem. Eu só vi espaço. <risos> E e-mail marketing, formatos IAB de banner. Então isso é procura na internet, formatos Eu vou deixar aqui na descriçãozinha é. um linkzinho para você saber mais sobre IAB e os formatos principais de banners. Uh, e depois, gente, é conversar também com a rede. Porque, por exemplo, tem N formatos IAB, a Belize trabalha dois ou três em que representa quase 80, 90% Sim. do nosso tráfego. Então, às vezes o, o, do outro lado, alguém falou tem que fazer todos os formatos e o cara gastou algum dinheiro fazendo todos os banners. Isso vai usar um ou gente, dois? Vai só usar um ou dois, né? é, Mas para quem está começando, eu acho que o ponto principal é tentar encontrar a rede de afiliado deles. Vai em blogs do nicho, tem é relacionamento, essa né? Pessoa e tal. Que relacionamento. É, é, eu eu lembro, a... eu lembro bastante no Grupão, é relacionamento. Foi assim também que a através da Belize a gente conseguia fazer boas ações quando eu estava no Incef. O rela... Marketing de, de afiliados tem muito de relacionamento entre os canais que vão divulgar sua marca para você. Sim. Brunão, muito obrigado pela presença nesses dois é vídeos. Tá, no agora. agora. a gente vai comer. <risos> e se você ainda não é inscrito aqui no Guia de Marketing, se inscreve no canal, deixa seu comentário, deixa seu jóia. Vamos continuar falando de marketing, tem mais vídeos aí. Estamos acabando este ano de 2017. você está vendo esse vídeo em outros anos, vê todos os vídeos do Guia de Marketing, estão por aqui, se inscreve. Vamos comer. Valeu, até a próxima. Tchau!